Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje, trazendo aí Eurotrack Simulator 2 Com esse Volvo e esse Rodotrem aí no mapa Eldorado Pro Isso mesmo pessoal, então sem mais delongas, bora pro vídeo então, pessoal, vamos saindo aqui com o nosso volvão Olha o volante Isso aí, rapaz Bora aí, estamos descarregados de cevada, né? Vamos até Tabatinga Será que vai passar aqui, gente? Eu acho que não, hein? Será que vai? Eita Vamos ver, hein? vamos ter que chegar bem aqui perto aqui para ver se vai. Olha ah, o bichão. Ó. Eita, bichão doido, hein? Saiu. Então vamos embora, pessoal. Estamos aqui na cidade de Caraguatatuba e vamos na cidade de São Sebastião, aliás e vamos até Tabatinga ali, carregados de cevada. Estamos aí no mapa Eldorado Pro. Esse mod aqui, pessoal, é o Volvo FH16, tá? Volvo aí do Léo Gamer. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Vou deixar também aí o link do reboque, né, do Manus para vocês aí também uma viagem curta, mas pra gente curtir aí o modzinho dos, do mapa, reboque e caminhão, hein? Eita. Já de início aí já tem uma serrinha pra gente subir. Hein? Ao conjunto, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado aí do conjunto. Conjunto tá top, hein? A combizinha ali metendo o pau, hein, rapaz? Vamos descer com calma aqui, porque senão, meu irmão, já viu, né? A praia aí, ó. Olha a praia de São Sebastião Top. E no adesivo do caminhão tá escrito ali, ó, vive a vida... E deixe-me viver, isso aí é o nosso lema desse vídeo de hoje E olha como é que tá top aí o ronco do motor desse caminhão, pessoal Mostrar para vocês com mais detalhes aí daqui a pouquinho As corujinhas ali do lado, a uma do lado ali, a outra também Temos a antena realista aí, né, que balança e a antena ela é com três bolinhas de golfe ali, né? Enfim, vamos embora. Ao reboque, ao reboque. Eita, bichão doido, hein? Topzera demais. Cara. Vamos ver a buzina. Também ali, nós temos ali também o... o... O volante né, o volante também tem uma borda diferenciada aí em vermelho Que tá top esse volante hein Os volantes do Volvo são muito bonitos né São muito bacanas Tanto o americano quanto o, o frontal assim né, os caminhões frontais aí Eita, agora é só descida hein, tamo de boa ao tanto de carro. o mapa Eldorado Pro é um dos mapas aí mais legais de você rodar muito leve por sinal detalhes também tem muito detalhes aí então se você gosta de mapa brasileiro esse aqui é um mapa para você rodar bem tranquilo ao ronco do motor Bem alto, né, por sinal. <risos> Enfim, né, só pra vocês aí curtirem o modzinho do Volvo. Vou fazer uma live também com ele também, com o Reboque, ó. Tô usando também, pessoal, no, no asfalto, né? É... Tô usando aí no asfalto também um mod aí de asfalto, né? Que tá na Steam, vou deixar o link na descrição para vocês aí, para que vocês possam é, se inscrever nesse mod, né? Ele ele altera aí a visibilidade do do como eu digo, do, da estrada, né? Fica mais cinza e também com aspecto aí de velho. O GPS tá jogando a gente para cá, hein? Será que nós estamos certo? O caminhãozinho aí carregando areia, terra, pedra, minério, sei lá o que ele tá carregando. Lada bem aqui, né? Então simbora! Parar, né? Porque eles param no, na lombada aí já viu, né? Modzinho top, top, hein, pessoal. Ah, o ronco, olha saindo fora da pista aqui, rapaz. Que, que é isso? Ó. Opa, sai fora! Não volta pra pista aí. São agora exatamente as 11:15 15 da manhã no jogo, né? Então tá bem ensolarado aí, um tempo bem bonito. mas a previsão ainda é de chuva, né? Inclusive, se você é de Minas aí, nossa, que tá caindo muita chuva, não para de chover um minuto. E é uma chatice, né? Porque com chuva você não consegue fazer nada na sua vida. Já estamos chegando aí no nosso destino, hein, pessoal? Vamos virar aqui à direita ali na empresa ali de vinhos, né? Tabatinga. Inclusive um salve aí pro pessoal de Tabatinga, São Paulo, hein? Vamos ver se a gente vai dar conta de entrar aqui que esse bitrenzão aqui, que é foda, hein? Verdade não é um bitrem, é um rodotrem né? Estou aí com um rodotrem Acho que não vai caber não Chegamos aí, Ei, Chegamos. Então é isso, pessoal. Nós chegamos aí na nossa viagem. Uma viagem curtinha, né? Mas que é muito bacana. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o mod do caminhão que às vezes a gente não mostra e é muita coisa boa que tem nesse caminhão então você vai lá nas suas concessionárias lá acessa a concessionária de mod e que aparece né se você quer é, esse 8x4 ou se você quer o 4x2 né vamos pegar aqui o 4x2 mesmo só para gente utilizar ele esse aqui é um mod então você pode escolher aí ó, o seu a cabine, né? o tamanho da cabine que você quer, aqui temos o chassi, né? Vamos colocar aqui no um 6x2. Aí. Aqui você vai é, configurar o motor do caminhão, aqui o câmbio, né? Aqui você configura da forma que você achar melhor. Tem ele também desse lado aqui, que é um lado aí meio esquisito, né? inglesa temos aí também várias pinturas aí Ó. não tem tanta pintura mas é legal fechar né? essa vermelhona que tá bonita pra caramba né? vou deixar essa aqui. e aí olha a porrada de coisa pra, pra mostrar pra vocês aí eu não vou ficar mostrando com muito detalhes mas é só mesmo para vocês perceberem aqui ó que tem como vocês modificarem aí ó olha que top tá legal né? ó. aqui também pessoal tem a parte de de fumê fica lindo também né? caminhão. então tem muita coisa boa nesse caminhão espero aí que vocês gostem aí adquirem um mod que tá muito bacana enfim é isso aí pessoal Vamos ao foguinho ali atrás, tem muita coisa, eu não vou ficar agora mostrando ao produto pra vocês, não só pra vocês perceberem aí que o mod tá muito bacana. Então, muito obrigado a você que assistiu, você que comentou aí nesse vídeo, que se você gostou aí também do vídeo, né, uma viagemzinha curta aí só pra apresentar um mod pra vocês. Olha o nosso bitremzão aí pessoal, topzera demais, né. É isso aí, ó, deixa o like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pra ajudar bastante o canal também, eu vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo, valeu!